Oi, eu sou Maria Beatriz Porto, sou doutora em História pela CRJ, sou professora de História na Educação Básica, aqui no Rio de Janeiro, no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, além de doutora pelo CEDERC. Hoje eu estou aqui a convite do portal do Bicentenário, do blog do Bicentenário 2022 e da Ampul, para falar sobre o texto Mulheres na Independência, da professora Ana Maria Veiga, que é da Universidade Federal da Paraíba. Ela também é coordenadora do projeto Projeta, que trata sobre história das mulheres, gênero, imagens e sertões. Bom, a partir da reflexão desse texto, eu vou sugerir algumas propostas didáticas para serem usadas em sala de aula. É importante a gente já começar marcando que a prática historiográfica ela não pode e ela não fica apenas na academia. Os professores da educação básica têm esse papel fundamental de ligar os temas, né, o que está sendo debatido por historiadores e seus pares com os alunos, com outras pontas né, educacionais. Essa iniciativa comprova que os espaços entre universidades e escolas estão sendo ligados por todos os professores historiadores e é claro, os estudantes, todos que estão interessados nesse campo do saber. Bom, vamos ao texto? É, mulheres na independência? Fica o questionamento. A né? primeira autora já faz uma. Né, já provoca sobre. Essas independências eram destinadas às mulheres que não tinham o protagonismo social, econômico e político? Porque se as brancas não tinham, imagina as mulheres pobres, negras, escravizadas, indígenas, sertanistas. Né? A ausência do protagonismo dessas mulheres não está apenas nas, nas sociedades que as excluíram, mas também na historiografia que as silenciaram. É um ponto muito importante que a independência constitui uma história masculina ainda muito centrada né, nos principais centros urbanos, e cidades do período como Rio de Janeiro, Recife, né, que a gente observa essa transição do modo senhorial para o modo burguês, mas esses hábitos eles vão para outras regiões, né, para espaços menores, né, é, naquele momento como Rio Grande do Norte, onde nasceu Niza Floresta, escritora, abolicionista, jornalista. Que em 2022 ainda tentam silenciá-la, apagá-la da história, mas ela influenciou e influencia muitos e muitas. Bom, a autora também trata de várias outras mulheres, Maria Firmina, mulher parda, né, com muitas achas, porque aí é um outro debate mais profundo sobre colorismo, sobre etnia, miscigenação, que daria um outro vídeo com outras propostas, mas Maria Firmina, Tida como a primeira autora né, do primeiro romance brasileiro, Úrsula de 1859, um marco para o feminismo negro. Bom, e aí a gente tem tantos outros nomes: Eva Maria do Bom Sucesso, Luísa Marins, Getúlio Maria, Anastácia, a escrava retratada por usar uma máscara de ferro, né, que é, cuja história e iconografia representam o racismo estruturante e o machismo presente na construção dessa nação. Mas, além disso, o texto nos convida a pensar em tantas outras mulheres desconhecidas. E é esse gancho, né, já pensando que a história das mulheres, como diz a autora, ainda está sendo é, construída, ela também tem que ser pensada nas escolas, porque os livros didáticos praticamente não tratam dessas mulheres né, no processo de independência. A, se a Imperatriz Leopoldina, branca, rica, europeia, que estava né, nos bastidores da efeméride, né, nos bastidores, porque ela é colocada assim na historiografia né, por muito tempo, se ela é colocada e não aparece no livro didático, às vezes aparece a Leopoldina, às vezes aparece Maria Quitéria, a mulher que se vestiu de homem para lutar na independência da Bahia, mas muitas... Né? E, da maioria das vezes, desse livro didático, a narrativa é a mesma. O Grito do Ipiranga aquele fatídico quadro do Pedro Américo, é uma história que fica no imaginário que não aconteceu né, daquela forma. Bom, e é por isso que, como a gente pode pensar, primeira coisa, história contrapelo. Isso é uma coisa muito importante. A gente estimula muito os alunos a pensarem nos silêncios da história. Né? O tema já pode ser trabalhado no Fundamental 1, já destacando o protagonismo de mulheres, para que os alunos, desde sempre, identifiquem as diferenças sociais é, e a construção da luta de igualdade pelas mulheres e pensem né, no, no, nas mulheres da sua comunidade, da sua família, enfim, estimular esse olhar desde os pequenos. E aí, pensando mais especificamente no ensino fundamental 2, no oitavo ano e na segunda série do ensino médio, que é quando a gente trabalha independência, mas não só... Uh, conceitos como liberdade, resistência, dependência, são fundamentais que a gente trabalhe e operacionalize com eles. né? É, e aí eles podem fazer, por exemplo, um trabalho de pesquisa sobre o nome, sobre essas mulheres citadas no texto, mas tantas né? a partir da leitura desse texto, é, para que eles compreendam essas outras histórias, para que eles né? se debrucem a isso. E uma coisa interessante também é trazer uma comparação com história de mulheres né, da independência da América Espanhola, porque é algo que a gente também tem que trazer para o debate, que é o Brasil é a América Latina. A gente tem que pensar também nas nossas hermanas. Bom, outra abordagem é a disputa de narrativa, que é fundamental para a gente compreender né, o, como o poder e a construção da narrativa são construções para a compreensão da história, né? em relação a todos esses movimentos. Bom, o, o exercício ele tem que ser feito não apenas nesses 200 anos de nação, mas desde a invasão ah, do Brasil. Mas o que, que representa isso tudo? A gente poderia fazer recortes interdisciplinares com sociologia, né? com ah, gênero, etnia, pode ser feito arte, produção de cordel, enfim... Geografia e matemática com análise de dados do censo né? é, durante essa construção, durante esses 200 anos, matemática, enfim, as possibilidades são muitas. E aí finalizo retomando o que a professora Ana Maria Veiga traz no seu subtítulo, que é Mulheres Independentes, ausente da historiografia, os lugares das mulheres brasileiras do século XIX – continuam desconhecidas. E é isso que essa iniciativa traz para a gente pensar, repensar e colocar elas à superfície, um destaque que merece, que merecemos. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!